As ursas, vídeo sobre unhas. <laughs> Isso aí, Primeiro presente do canal. Primeiro presente Presidente da, da titia. Canal. Minha titia ah, maravilhosa. Titia Sônia. Beijo, Britado. Primeiro presente dos fãs. <risos> da titia fã. Isso é muito legal, né? Hum. Hoje vamos falar sobre unhas. Ah, que.. Tudo. adoro unhas. Cara, me fala, unhas assim como? De dré, de mulher, postiça, aqueles desafios de unhas incríveis. Na real. Eu acho máximo. A gente tá gravando esse vídeo só porque a gente vai na 25 essa semana comprar uma eu unha. Eu quero muito usar unha. Já tá E bem. ele tá querendo que não tem nada. Eu já tenho algumas luvas de unha <risos> aí. Mas unha solta mesmo pra pôr na minha mão, não tô tendo. Eu tenho, Ultimamente. Eu e aí a gente vai lá na 25 comprar. Só que antes a gente vai dar uma olhadinha aqui, uma vasculhadinha. Na internet, sim. pra eu ver o que aparece, né? Porque. Antes, que nem a história da lente. Primeiro a gente fez um claro. vídeo... A gente comprou. Comprou, tô esperando chegar. Assim que comprou. chegar, a gente vai colocar, colocar. <risos> e mostrar. E da unha vai ser a mesma coisa, Ai, entendeu? A gente primeiro tá aqui, ó, só flanando, papapá. Só o quê? Flanando, Bê. <risos> Verbo, é procurem no Aurélio. Vai, eu vai achei, Eu achei, no Buzzfeed ah, de novo. Ah, né, é foda, gente. Buzzfeed é tem foda. umas coisas engraçadas. Apesar que parece umas bostas de vez em quando dá vontade de matar, mas enfim, Mas não, esse é demais. Esse é demais. A gente achou aqui, ó, 17 vezes em que as unhas das mãos e dos pés foram longe demais. Ah, <risos> meu, meu, meu. E aí, tem várias situações, eu não vou olhar todas também, gente, nesse vídeo vai ficar gigantesco. Mas algumas legais. Mas é que a número 2 já são maravilhadas. <risos> maravilhada maravilhada Deixa eu ver. É as unhas de suculenta. É uma planta, Não é você, um mas, mas ela plantou na unha? Colou na unha, suculentinha. Oi? <risos> pra vida? Não, Bia, eu ia a unha é pra tirar foto depois de... Ah tá, mas eu achei feio. Ah, bonito, mas. É. Ó, oh, isso é bonito, por acaso? Eu conheço a mulher. Eu sempre quis saber como. Primeiro, tudo eu apertei esse cabelo pra trás, alguém faz isso pra ela. Pô. Alguém faz isso pra ah, ela, porque é impossível. É impossível. Segundo, o número 2, quando acaba. Alguém ali pra ela até, ei, meu amor... É, porque é, é um é. piso que ela não come, entendeu? É? Não, essa moça não vive, bom, mas enfim, não tô aqui pra julgar. Acho muito estranho, mas já julgando... É muito bizarro, mas parabéns né pra ela, se ela consegue... Parabéns pra ela, parabéns o é que eu posso Já tô sacrificado de colocar uma pequenininha pra fazer um showzinho... Ah, oh. ah. Não, gente, gente, é maravilhosa. E não as cores? E é maravilhosa demais, é tudo. Gente. <risos> não, gente. Não. E a foto? Ela tem tá o pé no banquinho, ó, porque senão no chão não dá. Caraca. que é... é assim, né? Não, é assim, é fora, sério. E Isso. as unhas de chiclete? Não é chiclete, é... Isso aqui é feito assim mesmo, tá? Você pode te explicar. Foi uma moda. só mas o que, que é isso, afinal? Corre, corre! Corre! O corre. Que, que é isso? É aquela unhas de resina que faz, de ah, alongamento, tá. só que faz que versão bolha Ah, que, que legal. Nossa, que legal. Não gostei. Não. Mas quem gostou? <risos> Essa que é a pergunta que eu quero falar ah! Que, que gostoso, gostoso aí. isso aqui! Só aqui! Ai, ah, gente, faça o meu favor. Faça. Né? E essas essa aqui, as unhas recordistas? Vai, que, que? Tipo, a maior do mundo. Adoro! Tipo. Não é Acho, aquela? Não, cara, aquela lá era só. Brincadeirinha. Palhaçadinha. Isso, isso aqui, ó, que okay, é real. Presta atenção! What the fuck? What the fuck going on, honey? Gente. Não, não. E não. fez baby Lizzie no finalzinho. <risos> <risos> tá também. demais. Isso é muito bizarro. Eu não tô entendendo. Não tá legal. E ah! essa que colocou escorpionzico de verdade colado lá morto. Oi, querida. Não, sério, cada uma. Porque isso não é feito de resina, não. Não é possível. Essa pessoa manda muito bem pra fazer um negócio desse de resina, gente. Parece de verdade. É muito de verdade. Não, só pode ser. Ó, este inseto morto de verdade, apoiado em uma unha. Passa o dedo para ver o produto final. <sos> <sos> <sos> ah, <risos> <á> Jurassic <sos> Park. Que <tos> péssima. Ah, não. Você não, não é ser humano, não, amor. Você não. não é ser. Olha essa outra que pô. um tá morto, de verdade. Você não é ser humano, não, amor. Vai ficar podendo... feio. bicho morto nos dedos. Você não é ser humano, não, amor. Chuva. Fechar, calma aí. Vou fechar a janela <risos> da sala. Você vai morar tudo. Tá fechada. Aqui. Olha aquela. Olha essa de pelinho. Essa eu não achei mal, mas se for pelo fake, né? Eu achei horroroso, inclusive. Não achei. Não vou fazer nada com isso. É isso, gente. Sempre é no bolso, caindo sempre. É passarela, uma coisa ah. babadeira, eu acho. Passarela. Olha essa, Chaninquaninqua. <risos> <risos> <Não, pera, sim. risos> que que é isso? Não, peça é Que que é isso? Não, é legal, mas assim, não sei. É um estilo de vida, né? Ter <risos> <risos> essa unha. Deve ser sim. É, A unha do Guinness. Ela vive pra isso, entendeu? Bom. Amei essa volta. Eu que volta. E é o que eu amei essa onda. Essa aqui tá maravilhosa. Essa, essa vampírica, estilete. Unhas estiletes vampíricas. Vampírica. Tá bem vampírica, tá escrito. Vampírica, parece um acrílico. Mas coisa. é acrílico, né? Mas, ó, bem, bem tia. Essa titia quer. Também. Tia. Olha ah, aquela ali eu amei, eu amei, amei essa. Amei essa, amei essa, super legais. É uns um ossinhos, ossos de camundongo. Ossos de verdade de, vamos fazer. de camundongo e rato no mato. Cruelty free. Creative free, Creative free. free onde? Que pôs osso aqui de verdade? Não, não de verdade. Ah, como osso de verdade, tanta louca? Creative free? Palhaço, Coco, Coco, Palhaço. Acabou, acabou. Trazer para o canal unhas. Unhas, a gente é na 25 de março. março. Vamos comprar umas unhas de drag lá que a gente quer, mas também vai ter uma unhas meio normalzinha, porque drag também usa. Pra dia a dia, é. pra dia a dia da vida da drag. Isso, meu. Tipo drag é paisana. paisana eu adoro, Drega é Paisana! Quando eu vejo assim, a assim, Zeg, tudo montadinho, arrumadinho, saca a mão, PÁ! Que era é assim. Adoro! <risos> a gente vai comprar essas unhas, e aí vamos fazer um vídeo também mostrando todas essas comprinhas que a gente fez e como a gente vai montar. Porque é isso, a unha, você... Tá achando que a gente ia chegar a 25 e vai achar umas unhas prontas lindas? Não, meu amor. Lá... Ah, aí você, você... tem que colocar mais em cima ainda. Não, você chega lá, tem as unhas cruas. Unha comprida gigante é crua, não tem cor não, meu amor. Você tem que comprar, pintar, deixar bonita e depois aplicar. Baaaaaah, então agora tu quis fazer uma forma. E Lógico. aí, no próximo vídeo de unhas, tá. que vai vir daqui tá umas duas semanas, três no máximo, Ai, a gente vai muito mostrar. legal não esqueçam como todo vídeo dê like aqui ó pá, ah, adoro ah, dê like logo. não esquece de apertar o sininho aqui o sininho se apertar uma vez só só inscreve, tem que apertar duas vezes pra receber as notificações e tudo mais, entendeu? <risos> Se é novo aqui no canal, primeira vez que tá vendo a gente... Cara, corre lá, tem um monte de vídeo legal já, mano. Dá uma olhada mano. na nossa playlist aqui, tem já tem canal, uns 5, pau. 6 vídeos o mais desafio mesmo. Da Bratz, que a é desgraça, tá dando show de vídeo. Vídeo das lentes, tem um monte de coisa é. aí acontecendo. Das lentes, tá babado também. E é isso, gente, nos vemos no próximo vídeo, semana que vem. Beijo, beijo, tchau. <música> from